grande e eterno Deus, amém? Graças a Deus estamos ao vivo, seja bem-vindo a nossa madrugada no reino em nome de Jesus, amém? Que a paz que excede todo entendimento <coughs> possa estar sobre nossas vidas, não só hoje, mas por toda a eternidade, amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos começar o nosso momento de comunhão com Deus nessa madrugada, essa madrugada no reino, um horário peculiar, eu sei que não é um horário que todo mundo pode estar, mas é um horário peculiar de Deus, uma hora eu vou falar disso com mais calma, mas é um horário realmente peculiar de Deus, um horário que a gente tem intimidade com o Senhor, não que a gente não possa ter intimidade com o Senhor em outros, em outros horários do dia, mas este horário horário segunda palavra de muita intimidade com o Senhor. É um horário também que até o inimigo de nossas almas vem muitas das vezes trabalhando nos corações que estão sem Deus, mas também é um horário que Deus fez, faz, fará maravilhas, que é a nossa madrugada no reino. Amém? Graças ao bom Deus a paz do Senhor, nossos irmãos que estão aí, já, né, presente, Simão Rosineide, nosso outro irmão, e a paz do Senhor, sejam bem-vindos, vamos, vamos para o nosso momento de comunhão com o Senhor, orar e ler as escrituras, né, que é alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa mente, que é a palavra de Deus, amém? Eu creio assim, irmãos, palavra de Deus, não só alimento para o nosso espírito não, mas também para a mente e para o corpo, porque a palavra de Deus tem muita promessa de cura, de saúde para aqueles que é, tem prazer na palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, em nome de Jesus, se você não tem uma Bíblia, o texto que nós vamos ler está na descrição do vídeo eu espero que você tenha uma bíblia caso não tenha o texto está aí vamos acompanhar tiago capítulo capítulo 1 carta de tiago capítulo 1 graças a deus enquanto isso enquanto isso irmãos deixa um like deixa um comentário conta um testemunho dá uma sugestão para gente aí próxima live é, faz uma crítica mas interaja com a gente aí em nome de Jesus e também compartilhe o link da live para a gente poder conseguir trazer o maior número de pessoas para estar aqui com a gente nesse momento de oração leitura da palavra e comunhão diante de Deus. Amém? Antes então, da lemos a palavra vamos orar liga teu espírito com o espírito de Deus, vamos orar em nome de Jesus, Senhor Deus de misericórdia, graças te damos, ó oh Deus, por mais este momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ó oh Deus, nessa madrugada, orando e agradecendo o teu santo nome através da tua palavra, Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus de misericórdia, aonde quer que esteja neste momento, ó oh Deus, unido em oração conosco, em nome de Jesus, seja aqui ao vivo ou seja depois gravado, porque teu Espírito é onipresente, Pai, onde quer que esteja neste momento, unido em oração conosco, teu Espírito Santo possa nos envolver em uma só fé, em uma só busca, em um só Espírito, que é teu Espírito Santo, nos dando graça, paz, saúde, libertação, nos dando coragem, Senhor Deus, para pregar a tua palavra, resiliência, força para continuar, Senhor Deus, caminhando na tua presença, porque nós sabemos, ó oh Deus, tu sabes, ó oh Pai, que não é fácil, porque quando nós, nós decidimos andar, Senhor Deus, de acordo com teus princípios, nós andamos na contramão do mundo e tomamos muitas pedradas, Pai, mas eu oh, tua misericórdia nos basta, a tua graça nos basta, Pai, Pai querido, Pai santo, nós sabemos, nós não andamos só, teu Espírito está conosco, nos dando graça, paz e livramento, aonde quer que nós colocarmos, a é pronta em nossos pés, seja tu conosco, Senhor, nos alimente com a tua palavra nessa noite que eu te peço em nome de Jesus amém, Pai amém, Senhor graças a Deus se você crê, diga e escreva amém em nome de Jesus, graças a Deus vamos ler a palavra amém Casa de Tiago, capítulo 1 nós vamos ler três versículos, quatro versículos apenas em nome de Jesus, diz assim Ora se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura e se lhe e se lhe era dada, peça porém com fé não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sobrelevada e agitada pelo vento. Não pensa tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante, que é inconstante em todos os teus caminhos. Aleluia. E nós estamos lendo uma palavra, irmãos, nós estamos lendo um texto escrito por Tiago. E Tiago era um homem de muita fé, de muita sabedoria. É, era um judeu ortodoxo, daquele que realmente zelava pela palavra de Deus. Portanto, foi um dos discípulos que mais teve dificuldade em, em, em como eu vou dizer, de largar algumas coisas do judaísmo abrir mão de algumas coisas do judaísmo para poder é, estar servindo dentro do evangelho de forma completa, a ponto de o próprio Paulo, de certa vez, chamar ele atenção, ele e Pedro, por eles serem assim tão tão ligados à lei de Deus. Mas a gente sabe que nem, todo, é, nem todos não, nós não somos perfeitos, mesmo aqueles que andaram com Jesus, mesmo aqueles que foram escolhidos pelo próprio Jesus para andar com eles, o próprio Jesus sabia que eles não eram homens, homens perfeitos, né? mas eram homens cheios do Espírito Santo, eram homens que viveram com o Mestre eram homens que trouxeram muita sabedoria para nós naqueles dias e para nós nos dias de hoje. E Tiago era muito sábio. Portanto, ele que fala que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, tem que tomar cuidado com a nossa língua, que a língua é um fogo que pode... Levar até o nosso corpo para o inferno, ele é, muito, ele é muito enfático em falar isso. A gente toma cuidado com o que fala. Que a nossa língua, ele fala, ele, ele, ele dá exemplo da nossa língua como se fosse um leme de um navio, que pode levar o navio, né, e direcionar o navio para outras partes, e assim é a nossa língua. Se você não tomar cuidado com aquilo que você fala, a sua língua pode te levar para caminhos difíceis o próprio Jesus disse que nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos porque as palavras têm poder e a boca fala daquilo que o coração está cheio então Tiago ensina muita coisa e para a gente não, não delongar muito nesse texto que nós lemos, somente nesses quatro versículos que nós vemos Paulo é, Tiago está dizendo assim ora se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus que é que a todos dá liberalmente não censura a gente percebe que tem muitos é, é, tem muitos exemplos dentro da Bíblia de homens que sim pediram a Deus com fé sabedoria e Deus lhes deu sabedoria e sabedoria em abundância um desses é Salomão Salomão pediu a Deus sabedoria porque ele era jovem e agora tinha um reino nas suas mãos e ele não tinha ele não sabia como como liderar aquele povo e Deus e ele pede a Deus sabedoria e Deus lhe dá sabedoria de uma forma tão abundante que ele é considerado até hoje como o homem mais sábio que já pisou sobre esta Terra depois de Jesus Cristo é lógico e e a sabedoria de Salomão ecoa até os dias de hoje, a gente lê o livro de provérbios a gente fica impressionado, a gente lê o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, a gente fica impressionado com a sabedoria de Salomão que trouxe para a gente muito, muita sabedoria da parte de Deus. Eu acho que deveria ser, eu acho não, com certeza, deveria ser para nós uma obrigação ler o livro de provérbios regularmente porque ali tem muito ensinamento para nossa vida em toda a área da nossa vida. Tem muita sabedoria ali em toda a área da nossa vida, seja é, é, espiritual, seja física, seja familiar, até financeira. Tem ali sabedoria para muita coisa, para a gente aprender muita coisa no livro de provérbios, para a gente ter uma ideia. É, educadores financeiros indica o livro de provérbios para pessoas que querem prosperar financeiramente e realmente lá sim tem muitos ensinamentos a palavra de Deus na verdade em todo é completa e nós temos muitos outros casos de pessoas que pediram a Deus a sabedoria e Deus lhes deu a sabedoria, Eu não vou me delongar a respeito disso mas Tiago está dizendo que se você pedir Deus não nega Paulo mesmo ele recebeu de Deus uma sabedoria tão tremenda que ele julgou aquilo que ele tinha aprendido até então como se fosse estrume, como que se fosse lixo, como que se fosse nada. E agora ele julga a, a sabedoria que ele recebeu do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo, que Paulo foi ensinado diretamente pelo mestre. Os demais discípulos foram ensinados pelos, pelo mestre diretamente, mas Paulo também foi ensinado diretamente por, pelo, pelo mestre através do teu Espírito Santo, portanto ele vai dizer que ele foi levado até os céus e viu coisas que não era lícito, não, não tinha condições de dizer aos homens, eu penso que Paulo disse isso porque não tinha palavras humanas para descrever o que, que ele viu, Agora, você percebe um homem tão sábio como Paulo não, não conseguir achar palavras humanas para descrever o que, que ele viu no terceiro céu, é porque realmente é um lugar que não tem como descrever. É por isso que é, eu fico meio, meio incrédulo de muitas revelações que a gente escuta nos dias de hoje, de vídeos de pessoas que dizem que foi até o céu, e vídeos de pessoas que dizem que desceram até o inferno e teve visões. Eu, eu sou meio cético a respeito disso, porque as coisas espirituais não são assim tão simples como a gente pensa. E se Paulo, homem cheio do Espírito Santo, com tanta sabedoria, um homem que viveu, tão separado para Deus que ele, ele, não, ele não quis nem ter uma família Paulo viveu 100% para a palavra de Deus e ele dizia que o que ele viu não era não tinha, não era, não tinha possibilidade de escrever porque realmente o lugar que está preparado para nós estou saindo aqui um pouco do contexto do, do, da palavra que nós lemos mas vale dizer isso, o lugar que está preparado para nós, porque nós estamos falando aqui de sabedoria e de fé e a nossa fé é essa, que o lugar que está preparado para nós não tem como a gente imaginar e mensurar a grandiosidade daquilo que está preparado para a gente. E é isso que nos traz esperança, é isso que nos traz fé. Aleluia! Porque é, o, o escritor os romanos vai dizer no capítulo 11 que a fé é o fim e o fundamento das coisas que se esperam, mas a prova daquilo que não se espera prova daquilo que não se vê é o que está preparado para nós também é algo que nós não vimos não presenciamos ainda mas pela fé nós sabemos que é um lugar que nós não podemos descrever de tão maravilhoso que é que o salmista vai dizer que é lugar de delícias eternas aleluia, mas voltando para o texto que nós estamos dizendo aqui, Tiago está dizendo que é aquele que pede a Deus sabedoria que muitas vezes a gente precisa de sabedoria na nossa vida para tudo Principalmente na nossa vida familiar, que não é fácil. Um casamento, que é algo abençoado por Deus, mas a gente sabe que não é fácil. a gente precisa de sabedoria. Em tudo em nossa vida precisa de sabedoria, mas a gente precisa de sabedoria para ler a palavra, para viver neste mundo que vive, vive ao contrário daquilo que a gente acredita. Precisa de sabedoria para viver no meio dos ímpios, precisa de sabedoria para viver até no meio dos irmãos. A gente precisa de sabedoria para tudo. Tiago está dizendo que aquele que pede a Deus sabedoria, Deus não nega então é o que a gente tem que pedir Eu todos os dias eu peço a Deus Senhor, me dê sabedoria aleluia principalmente para não sair dos teus caminhos e ele continua mas peça, mas peça porém com fé não duvidando pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é sobrelevada e agitada pelo vento, então agora está dizendo, se você pede tem que ser com fé não pode ser de outra forma porque sem fé é impossível a palavra de Deus é bem clara, que sem fé é impossível agradar a Deus e Jesus vai dizer que aquilo que, aquilo que a gente pede ao Senhor a gente tem que pedir já com alegria no coração como se dia tivesse recebido mesmo que ainda Deus depois diga que aquilo não é para nós, porque realmente isso acontece, muitas das vezes a gente quer coisas que Deus não vai nos dar, o próprio Tiago vai é dizer isso, que nós pedimos coisas, nós não sabemos pedir, nós pedimos e pedimos mal, porque nós pedimos para os nossos próprios deleites, mas quando nós pedimos aquilo que é, Entrelaçado com a palavra de Deus e está dentro dos princípios do Senhor, e principalmente se for para o bem do amor ao próximo, a gente pode ter certeza que a gente é muito, mas muito abençoado. Mas tem que pedir, pedir com fé, sem duvidar. Sem duvidar. Você lembra de. Com certeza você vai lembrar de Pedro? Aleluia. Pedro, a palavra de Deus vai dizer que ele viu Jesus. Na verdade, os discípulos não viram Jesus, eles viram uma silhueta no mar que vinha caminhando em direção a eles no barco. Eles não sabiam ainda que era Jesus que estava andando sobre as águas, mas de repente Jesus grita lá do meio do, daquela escuridão toda: "Olha, sou eu, não, não, não." Não precisa se desesperar, nem nada, só eu que estou aqui. E interessante que Pedro é o único que diz, Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vou e eu irei até aí. E Jesus diz, venha, e ele pisa fora do barco. Eu gosto sempre de repetir isso, que Pedro foi o homem, o único homem depois de Jesus Cristo, que, pisou, que andou sobre as águas, não há relatos de outro homem, que, a não ser Pedro, depois de Jesus Cristo, que andou sobre as águas, alguém pode dizer assim, ah, mas ele andou poucos metros, ou ele andou é, algumas dezenas de metros, mas ele andou, ele foi o único que teve fé suficiente, ele foi o único que teve é, é, coragem suficiente de pisar fora do barco, e ele experimentou aquilo que os demais não experimentaram... porque ele teve fé suficiente para pisar fora do barco... aí alguém vai dizer assim... ah, mas ele afundou... ele afundou, meu querido... mas ele foi o único que teve a experiência... porque depois a, a dúvida veio no coração dele... depois, com o vento agitando... isso acontece na nossa vida, no dia a dia... a gente já sai de casa com tanta fé mas depois as coisas do dia a dia, vamos colocar assim as tribulações, as coisas que de repente coloca aquela dúvida no nosso coração e a gente acha que não vai conseguir, mas Pedro quando ele afunda, ele teve fé suficiente para dizer, Senhor, salva-me, então quer dizer, ele teve fé para pisar fora do barco e teve fé, e direcionou a sua fé no lugar certo. Ele disse: Senhor, salva-me. A Bíblia diz que Jesus estende a mão e o coloca de pé novamente sobre as águas. Preste bem atenção, irmão. Ele andou sobre as águas duas vezes duas vezes. Essa é uma grande verdade. Ele andou sobre as águas duas vezes. Ele andou uma certa distância afundou pediu Jesus a ajuda, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus pega nas suas, nas suas mãos e o levanta, quer dizer, e eles voltam para dentro do barco novamente andando sobre as águas. Talvez alguém pode, dizer, pode ter dito para ele dentro do barco depois, ah Pedro, você, você duvidou Pedro, você afundou, é, mas eu fui o único que tive coragem suficiente de pisar e fé suficiente de pisar fora do barco. Quando você tem fé suficiente, meu irmão, para poder fazer aquilo que ninguém mais tem coragem de fazer, você consegue ter experiências também que ninguém nunca mais pode ter. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mesmo que você faça algo, que lá na frente você quebre a cara e bate com a cabeça na, na parede e volte, mas não tem problema. A experiência te deixa forte, Paulo vai dizer isso você tem que ter experiência com Deus tem que ter experiência com Deus e para ter experiência com Deus tem que ter fé para ter experiência com Deus não pode vacilar, é o que o Tiago está dizendo aqui aquele que pede, porém, peça sem duvidar porque se você duvidar é semelhante a água do mar que é agitada de um lado para o outro pelo vento e ele ainda continua dizendo assim não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor homem vacilante que é inconstante em todos os teus caminhos a gente não pode ser vacilante nos nossos pensamentos porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, É Paulo escreve assim que aquele que, que se achega até Deus é necessário que creia que ele exista e é galardoador daquele que o busca olha que maravilha aquele que se achega até Deus eu gosto demais desse texto não me lembro agora em qual carta que está escrito, mas foi Paulo que escreveu, aquele que se achega a ter Deus, é necessário que creia que ele exista, e que é galardoador daquele que o busca, o que, que ele está falando? Se você for falar o texto ao contrário, Deus abençoa aquele que crê, que ele pode fazer, Aleluia é simples, é simples, Jesus diz, aquele que pedir com fé, e sem duvidar no teu coração receberá do Senhor aleluia tudo que pedires ao Pai em meu nome receberás mas é preciso pedir com fé sem duvidar aleluia sem vacilar o coração, quando a palavra de Deus diz aqui, Tiago diz assim é, vacilante em outras, em outras traduções está escrito assim é, homem de, de coração dobre o que é coração dobre? é pessoas que na mesma hora que tá pensando de uma forma tá pensando de outra essa tradução aqui está escrito homem vacilante mas tem outra tradução que está escrito coração dobre ou seja, pessoas que têm dois pensamentos e Jesus disse que o, o, o, a palavra do homem o agir de um homem o agir de uma pessoa tem que ser sim, sim, não, não Ele tem que ser decidido e você só é decidido e tem fé direciona essa fé no lugar certo que é em Deus não pode ter coração dobre, na mesma hora que você pensa de uma forma você pensa de outra e ele continua dizendo assim, é uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos, é uma pessoa que não sabe o que quer, é, não é decidida não, fica vacilando entre dois pensamentos, lembra de Israel vem na minha mente que agora lembra o que aconteceu na época de Elias o povo estava tá vacilando entre dois pensamentos aleluia e ele chama o povo e fala assim olha, vocês têm que parar com isso se Baal é Deus para vocês adore Baal então mas se Deus é Deus adore ao Senhor, aleluia o povo te arrepia, aleluia e ele diz pro povo assim olha, vamos fazer o seguinte então se vocês estão divididos dessa forma vamos pro Carmelo e aquele Deus que responder com fogo esse é Deus. Aleluia. E perceba, encurtando aqui a história, porque a história de Elisa é longa, mas quando eles estão lá no monte, e os profetas de Baal já fez o que fez, e fez toda aquela bagunça toda lá e Baal nada de responder. Aleluia. Quando você vai ver a oração de Elias, foi uma oração de poucos segundos. Não precisou de uma oração longa, não que estou dizendo que uma oração longa é pecado ou que esteja errado, a oração na verdade é algo de intimidade que você tem com Deus se você vai fazer uma oração de dez segundos, de dez minutos, de dez horas é algo de intimidade sua com Deus, eu não posso, ninguém pode regrar ah, você tem que orar 10 minutos ah, você tem que orar uma hora, ah, você tem que orar duas horas, não a oração, jejum comunhão com Deus é algo, é algo particular de cada um mas tem que ser com fé, tem que ser sem vacilar, sem duvidar, e você percebe que a oração de Elias foi uma oração de poucos segundos, com fé, diante de 850 profetas ao contrário dele, sozinho, entre aspas, porque ele estava com o Senhor dos Exércitos, e a oração de poucos segundos foi ouvida do céu, aleluia, e desceu fogo do céu e lambeu todo aquele holocausto, a ponto de o um povo cair com o rosto em terra e dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, glórias a Deus, é sem vacilar, é sem duvidar o que Tiago está dizendo, porque se você duvidar, ele tá dizendo assim que o, o homem que duvida não pense que vai receber alguma coisa de Deus, é por isso que eu coloquei a capa do vídeo, se você perceber a capa do vídeo eu coloquei uma pessoa ali triste ali, angustiada, porque a pessoa que não tem fé, é assim, angustiada eu não quero que taxar ninguém, nem quero que é, ofender ninguém, mas uma pessoa que entra na depressão está faltando um pouquinho de fé ali uma pessoa que fica muito ansioso está faltando um pouco de fé ali porque a palavra de Deus nos ensina isso Isaías vai dizer para a gente não lembrar das coisas passadas ou seja, ó, porque as coisas passadas vai te trazer é, é, como que eu vou dizer, depressão as coisas passadas vai te trazer depressão e vem Jesus lá no livro de Mateus e diz assim não seja solícitos não fique preocupado com o dia de amanhã. ou seja, está falando de ansiedade não sejas ansiosos portanto a oração do Pai Nosso ele diz assim o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não amanhã, hoje. Porque o maná de amanhã vai vir. Era assim que o Deus agiu com o povo no deserto. Não pega nada para amanhã, pega só para hoje. Tenha fé suficiente para querer que amanhã eu estarei aqui e o maná vai cair de novo. E aqueles que não tinham fé suficiente para isso e pegavam, ah vai que Deus falha amanhã e pegava mais e guardava que ele estragava, provando que a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não vacina. E, é, é, tia, Pedro vai dizer que o Senhor ele não muda e nem tem sombra de variação. Assim tem que ser a nossa fé, sem sombra de variação, sem duvidar, sem vacilar. Aleluia olha o que ele está dizendo, peça com fé não duvidando pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar é vacilante você percebe em toda a história bíblica que as pessoas que vacilavam ficavam cocheando entre dois pensamentos ou o povo mesmo sempre dava errado mas quando você tem convicção você sabe quem você serve você sabe quem é todo poderoso você sabe que o teu Deus, ele pode porque ele está escrito no livro de Isaías antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá é o que Deus nos promete ele não, ninguém pode impedir o seu agir Davi vai escrever o salmo, vai dizer assim, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre, aleluia Permanece para sempre. E nós permaneceremos para sempre. Porque eu não sei se você sabe, mas nós somos eternos. Sabia disso? Nós somos eternos. Esse corpo que você está vendo aqui vai se revestir de incorruptibilidade vai se revestir de imortalidade. É minha fé. É minha fé, é a fé de quem crê na palavra. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Graças a Deus. Tá tão gostoso essa palavra aqui, mas eu vou ter que parar. Começou a chover, vai começar a fazer uma zoeira aqui, vai atrapalhar a gente. Nossa, que palavra. Tiago, com esse texto, nos enche de uma fé tão poderosa que. É impressionante, é impressionante, realmente. Então, fica essa palavra no seu coração, não duvide em nada. Porque o diabo ele coloca dúvida no nosso coração. A dúvida não é de Deus você vai ter um projeto e a primeira coisa que vem no seu coração é a dúvida, será que vai dar certo? você planeja alguma coisa será que eu vou conseguir? eu acho interessante quando Jesus entra no barco com os discípulos ele diz assim passemos para o outro lado e vai dormir tranquilo os discípulos se apavoraram depois que a coisa toda e o vento balançando e tudo Aí Jesus vem e apaziga a tempestade, mas onde está a vossa fé? Se faltou ele, ele falar assim, eu não disse lá até que nós vamos passar para o outro lado. Se eu já disse, passemos para o outro lado, é porque nós vamos passar para o outro lado. Porque a palavra de Deus não falha, ela é imutável. Pode passar céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. É... é... Foi Josué quando colocou o povo na terra prometida falou assim: Olha, vocês duvidaram, vocês falaram tanta coisa de Deus, vocês é, é, é, é, blasfemaram o nome do Senhor, mas olha aí, a palavra do Senhor não falhou. Estamos aqui. Amém? Começou a chuva, irmãos. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento, senão a chuva vai atrapalhar a gente aqui no, no telhado, aqui a chuva fazendo zoeira. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus amado, Deus querido, Deus de misericórdia, graças te damos, ó oh Deus, por essa palavra, enche o nosso coração de fé, uma fé fervorosa, Pai Santo, tira do nosso coração toda dúvida, todo vacilo, todo sentimento dobre, Senhor Deus, que nós possamos ter o nosso sentimento, o nosso falar, o nosso agir dentro do, da tua palavra, sim, sim, não, não, que nós possamos ser decididos, ó oh Deus, com fé, Sabendo que o Senhor está conosco todos os dias, porque a promessa que o Senhor não nos deixaria só. Pai Santo, Pai Querido, onde quer que estejam neste momento orando conosco, una Senhor Deus, nos una em um só espírito, numa só fé, numa só perseverança, sem vacilar no nosso coração, nos dando paz, saúde, alegria, sabedoria, resiliência, força e paz para continuarmos marchando nessa terra sem vacilar, porque somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores do reino neste mundo, e nós sabemos quem nós servimos, que é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que não vacila no Teu trono, é aquele que pode todas as coisas, que és Tu, Senhor, Então nos enche de fé, de paz e alegria, no Teu nome santo, no nome santo de Jesus, amém, Pai. amém, Senhor, graças ao bom Deus Aleluia Vou ter que correr para terminar aqui Para a chuva não atrapalhar a gente Mas eu agradeço aí A nossos irmãos que estão aí Até agora Nossa irmã Rosineide nosso irmão Delei Tô na carne é... Deixa ler só o comentário Que do é nosso irmão aqui Em nome de Jesus Glória a Deus Se fosse live Vendedor de curso Felipe Neto tinha umas 10 mil pessoas na live, é verdade é verdade irmão. Eu, eu tenho essa eu fico até feliz porque a gente sabe está escrito no livro de Isaías, só pra gente terminar aqui no livro de Isaías, capítulo 1 está escrito que se não fosse os poucos remanescentes está escrito dessa forma depois você lê, Isaías capítulo 1 se não fosse os poucos remanescentes nós já seríamos como Sodoma e Gomorra ou seja, já seríamos fulminados é o que Isaías escreve lá e hoje nós vivemos da mesma forma se não fossem os poucos fervorosos na fé se não fossem os poucos remanescentes que ainda estão neste mundo com certeza, se ainda não fosse os poucos sal da terra que ainda estão neste mundo este mundo já teria sido aniquilado quem sustenta este mundo ainda são os poucos que ainda estão aqui fervorosos na palavra de Deus porque hoje nosso irmão está falando dessa forma aí, mas não é só Felipe Neto e cursos de vendedor de curso não, se você for para outras lives também de pessoas que estão tá aí fazendo revelações e aquela coisa toda e aquele show que o povo gosta lá também tem 10 mil um milhão de pessoas porque as pessoas gostam, não gostam da palavra, gostam do show essa é a verdade o povo hoje gosta de revelações sobrenaturais, aquela coisa toda e é muito perigoso isso é muito perigoso isso o que cabe a nós está escrito na palavra o que cabe ao homem saber já está revelado, que está aqui ó. eu não preciso mais de ninguém ficar revelando o número do meu RG e tanta coisa, eu não vou me delongar nisso não, que nem compensa mas é os irmãos entenderam na época de Jesus não era diferente eles não estavam a maioria não estava ali porque Jesus estava pregando uma palavra sadia, a maioria estava ali porque Jesus fazia milagre a própria palavra diz isso, Jesus quando fez a multiplicação dos pães e o povo veio correndo atrás dele no outro dia, ele, o próprio Jesus disse para o povo, vocês não vieram atrás de mim por causa de mim vocês vieram atrás de mim por causa dos pães Que eu multipliquei ontem Está escrito lá é, João capítulo 6, você pode ler Vocês não vieram atrás de mim por, causa, por minha causa Vocês vieram por, atrás de mim por causa do pão que vocês comeram E estão querendo mais Ou seja, o povo gosta É do É, do, é de ver as coisas acontecerem assim, A palavra A palavra hoje não é suficiente Precisa de mais coisa Precisa de mais show né? De homens show e é uma coisa, irmãos, que só se eu desviar, eu nunca vou fazer show. Para mim, a palavra é suficiente. Amém? Graças a Deus. Agradeço aos irmãos que ficaram conosco até hoje. Que o Senhor possa abençoar cada um grandemente. Que possa nos encher de fé perseverança na palavra de Deus, em nome de Jesus. E que os irmãos possam ter motivos de dar testemunhos mais para frente do que o Senhor possa fazer na nossa vida. Não por causa dessa live, mas por causa dele que pode todas as coisas e por causa da fé e da palavra que está no nosso coração que é dada pelo próprio Deus, amém? Então que Deus abençoe a todos que a graça e a paz que excede todo entendimento as doces e consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos aqueles que aguardam a volta do nosso Mestre, não só hoje, mas por toda a eternidade que Deus abençoe a todos, espero amanhã vocês mais uma vez, às 23h56 na nossa madrugada do reino e domingo às 6 e dez, no nosso jejum, com palavra, amém, fica na paz, e até a próxima live, em nome de Jesus.